É muito gratificante ver que, quer na sessão anterior, quer nesta, há bastante interesse por parte de muita gente em, em participar connosco nesta aventura deste, deste projeto que estamos a fazer cooperativamente com o arquivo.pt. Eu chamo-me Paulo Leitão e, e sou funcionário da, da Fundação Carlos Gulbenkian, trabalho na Biblioteca de Arte e eh, Arquivos da Fundação e, eh, digamos, foi eh, no, no contexto da nossa, das nossas conversas com o eh, arquivo.pt que há algum tempo surgiu este projeto. E então, como o Ricardo já disse, eu vou fazer uma, uma brevíssima introdução a este projeto e à enunciação eh, do tema que nos traz hoje eh, e que depois o Daniel eh, Gomes, do arquivo.pt, eh, eh, irá tratar em mais eh, eh, profundidade. Eu vou, vou aqui partilhar eh, convosco a apresentação. Que estes eh, webinars eh, acontecem no âmbito de um projeto que nós designamos para sempre. O que é esta ideia fundamentalmente? Isto é um projeto de curadoria digital sobre a arte portuguesa contemporânea na web. É, é, é, um, é, um, é um projeto que, no fundo, é, é, visa é, é, ou tem comissão fundamental ou grande objetivo, é, digamos, assegurar a preservação da memória sobre a arte portuguesa contemporânea na web. Ele nasce, como já perceberam, da, da, do encontro entre duas instituições, uma delas o uh, Arquivo.pt, uh, que, que é um serviço público português que, que, que conhecem e que tem como, digamos, missão fundamental a preservação da web portuguesa, e uh, a outra instituição que é a Fundação Carlos Gulbenkian, via, via Biblioteca de Arte, e, e, Arquivos, que considera que tem uma missão exatamente enquanto entidade que promove o acesso à informação e o acesso e a, e a geração do conhecimento sobre a, a arte vezes e, particularmente, a arte portuguesa contemporânea. Mais especificamente, o que é que se pretende com este, com este projeto? Estão identificados, nesse slide que estão a ver, os grandes objetivos. O primeiro, assegurar a sistematicidade da recolha de versões dos sítios web selecionados, portanto, o que se pretendeu aqui foi, em primeira instância, tentar fazer um retrato da participação na web, particularmente através de sítios web, dos principais agentes daquilo que podemos designar como a cena portuguesa contemporânea, portanto isto implica artistas, implica curadores, implica galerias, implica projetos. É, e... É, é, é, Portanto, fazer essa primeira identificação, depois perceber se o arquivo.pt já tinha essa já, já tinha essa realidade em parte recolhida, verificámos que sim. A seguir, analisar essas essas recolhas, aumentar a, a sua a sua a sua qualidade, e é isso que o a que o Ricardo estava a referir também há bocado, ou seja, um trabalho que estamos a fazer já nesta fase, que é não só de aumentar quantitativamente o espectro das entidades que estão representadas nas recolhas do arquivo.pt, mas também melhorar a qualidade dessas recolhas, e por último, o último objetivo que iremos cumprir até ao final deste ano que é criar um instrumento de divulgação, um ou mais instrumentos de divulgação, vai haver um final e vai haver um uh, interme, intermédio uh, que divulgue exatamente esta recolha, que divulgue todo este trabalho e portanto que uh, uh, uh, da grande, enorme quantidade de conteúdos que tem o arquivo.pt, digamos que destaque esta, este conjunto para esta, para, esta, para esta comunidade. Ora bem, e um dos principais problemas que nós já conhecíamos e, e, portanto, sabíamos que existia, mas que verificámos, digamos, na prática, é, é, é o problema de que é, é, nem sempre as recolhas é, que são feitas garantem uma qualidade final uh, uh, o mais uh, otimizada possível. Isto tem várias razões uh, que nós uh, em parte iremos abordar ao longo destes, destes webinars, mas uma uh, das razões é porque existem problemas a montante, ou seja, existem problemas no momento em que se publica. Portanto, eu diria que para nós conseguirmos garantir, digamos assim, o máximo de representatividade desta deste trabalho e destas práticas dos artistas e dos agentes da arte portuguesa contemporânea, nós temos que começar a agir montante. E esse agir montante pode ser pode ser sintetizado, digamos assim. Uma, por uma frase que aqui inventámos e que sintetiza um bocadinho qual é a questão que vamos, que vamos tratar hoje. A frase é bem publicar para bem preservar. Ou seja, a questão da a, a preservação de qualquer coisa põe-se sempre, ou começa sempre no momento em que essa coisa, em que esse produto informativo é criado e não pode ser diferida só para o momento em que ele. Já está, já está publicado, portanto é no momento em que publicamos que temos que nos começar a preocupar com isso e, este, e esta é uma das mensagens principais que nós queremos passar hoje, é que esta preocupação, digamos assim, por publicar bem para assegurar uma, uma boa preservação em termos de futuro é uma coisa que nos tem que preocupar a todos, porque, evidentemente, hoje todos somos produtores de informação. E a facilidade com que a informação pode ser produzida hoje em dia faz com que esta questão seja, uh, uh, obviamente, um problema de todos. E já era um problema, não de todos, mas já era um problema na era, na, na, na era do papel. Ou seja, nós já tínhamos variadíssimos problemas que fomos conhecendo ao longo dos séculos eram esses, materiais de escrita de baixa qualidade, suportes muito frágeis e reproduções também de baixa qualidade. Como é que fomos resolvendo os problemas ao longo do tempo? Fomos melhorando a, a qualidade dos materiais e dos suportes, por exemplo hoje nós usamos suportes ou em certas circunstâncias, melhor dito, usamos suportes de papel ácido-frio, portanto que garantem... É, digamos assim, uma é, preservação a mais longo prazo, e hoje também fazemos reproduções de maior qualidade através das técnicas de digitalização. Ora, esses problemas existiam na era do papel e, de embora de forma diferente, continuam a existir na era da web, que é a, a era que aqui, digamos assim, nos preocupa, e esses problemas que existem... São problemas, eu vou ser claramente muito sintético nisto, só estou a tentar enunciar a questão para depois o, o, o, o Daniela poder desenvolver, os problemas que aqui nós temos são problemas que têm a ver com uma, de, por um lado, uma uh, não, não normalizada utilização de tecnologia e, por outro lado, uma de, de, de deficientes práticas de publicação tem a ver com isso que aí está a identificar, que isso que aí está a referir, a ausência, por exemplo, de identificadores normalizados e sistematicamente aplicados a todos os conteúdos, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, digamos, uma coisa para ser sintético e que, que dentro, talvez uma imagem, uma coisa, uma entidade, e neste domínio uma entidade informativa só existe quando nós a podemos designar especificamente. Portanto, a questão de ter um identificador, ou seja, de ter o seu bilhete de identidade e desse identificador ser aplicado sistematicamente é obviamente uma questão absolutamente fundamental. Depois, a navegação também é uma navegação muitas vezes inconsistente, porque as páginas são mal identificadas, porque não há um mapa de conteúdos que permita orientar as pessoas na navegação. E por último, a questão da ausência de eh, meta-informação eh, que prejudica todos, prejudica os autores e eh, prejudica depois os eh, utilizadores finais. É tudo isto que faz com que existam depois situações quando queremos preservar como aquelas que são identificadas nestes breves exemplos, pois não conseguimos, como veem aí nesse, nesse primeiro exemplo, recuperar toda a informação que lá está, uh, recupera-se uma parte, a parte textual, neste caso, e depois não se recuperam as uh, imagens. Aqui ainda é um caso mais complexo aqui de, de, de utilização de uma tecnologia muito específica que faz com que seja muito difícil depois garantir a sua, a, sua, a, sua, a sua preservação e o último exemplo ainda tem um resultado mais radical que é a absoluta ausência de conteúdos aqui também pela utilização de uma tecnologia que, entretanto, revelou, revelou, digamos assim, problemas graves em termos de preservação a longo prazo. Ora bem, como é que isto se resolve? Resolve-se agindo a, a montante, e é nesse sentido que o Arquivo.pt tem vindo, a, digamos assim, a, a, a desenvolver uma estratégia de difusão e de, eu diria mesmo, convencimento dos produtores de sítios web eh, para eh, usarem determinadas práticas na publicação que facilitam depois o trabalho de eh, preservação. E portanto isto é, como se pode compreender, um, um, um aspecto que interessa a quem produz e que interessa, digamos, a nós que assumimos este papel de responsáveis pela preservação e, e a quem produz interessa agora e interessa obviamente no longo prazo porque assim conseguem assegurar, digamos, que aquilo que produzem uh, é, é, é, tem alguma perenidade ao longo do tempo. E é exatamente sobre essa questão de, das recomendações simples, vão ver que são coisas simples, das recomendações para produzir sítios web preserváveis que o Daniel vos vai falar a seguir. Eu passo então a palavra ao Daniel. Daniel, boa tarde. Olá, boa tarde. Aqui eu não tinha cumprimentado ainda. Deixa lá aqui começar em primeiro lugar. Muito obrigado, Paulo, por esta introdução. E eu acho que a próxima vez que fizer esta formação vou mudar -me mesmo o título. Bem publicar para bem preservar. Acho que é muito oh. mais. Acho okay. que é muito mais claro, porque eu nunca, para dizer, a verdade, nunca gostei muito desta.. deste nosso título. Recomendações para criar websites para para o futuro. É um título muito grande. Acho que bem publicar para bem preservar sumariza mais a ideia. Muito obrigado. Nada, nada. Vou então agora partilhar -me o meu ecrã. Então, estão a ver o meu ecrã? Sim. Ok, excelente. E ouvem bem? Portanto, está tudo ok. Então, vamos lá começar. Hein? Portanto, hoje vou falar, como, como o Paulo já muito bem introduziu aqui a temática, sobre como é que nós podemos publicar informação de modo a poder ser preservado. Portanto, se nós estamos a gastar o nosso tempo a criar conteúdos para serem publicados na web, uh, também temos interesse em que o fruto do nosso trabalho possa ser preservável e, que, e se mantenha acessível por o máximo tempo possível. Portanto, o problema é que 80% das páginas da web desaparecem ou, ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. Isto faz com que a informação que está disponível hoje, rapidamente se torne uh, inacessível e, e, e quando nós pensamos que a informação uh, ainda está lá, quando vamos tentar aceder ou reutilizá-la, já não está disponível. Então, são também necessários arquivos para a web. Portanto, da mesma maneira que em determinada altura foram criados arquivos, ou bibliotecas, ou outros, outras organizações de, de preservação da nossa herança cultural, uh, também agora é preciso, neste novo paradigma digital e online, criar organizações que preservem a informação que é publicada online. E aqui por informação, uso o termo genérico informação, podem ser uh, obras de arte, podem ser textos, podem ser fotografias, pode ser todo o tipo de conteúdo em formato digital. E é isto mesmo que o arquivo.pt faz. Porque, o arquivo.pt preserva a informação uh, que é publicada na internet. E depois, qualquer utilizador pode ir ao arquivo.pt e pesquisar por palavras contidas em páginas do passado. Por exemplo, aqui estou a pesquisar por José Saramago e consigo então ver como é que era a página de, da Fundação José Saramago em 2008, como está aqui do lado esquerdo, e como é que ela é hoje atualmente. Portanto, é diferente, o seu conteúdo mudou. Se nós quiséssemos ver uh, como é que era a página do... Da Fundação José Saramaga, em 2008, utilizando um motor de busca, como por exemplo o Google, ou navegando através da internet, não é possível. Para isto é necessário um arquivo da web com o arquivo.pt. E também quando conhecemos o endereço que queremos visitar, podemos ver por exemplo aqui o histórico da biblioteca de arte e ver como é que era a página da biblioteca de arte em 2002, que é muito diferente do que é hoje. Então como é que funciona um arquivo da web e em particular o arquivo.pt? Portanto, ao passo que nas publicações internas, perdão, nas publicações impressas as publicações são entregues, por exemplo, à Biblioteca Nacional através de um depósito imposto por lei e depois a Biblioteca Nacional encarrega-se de preservar esta informação que lhe é entregue. Portanto, neste caso a Biblioteca Nacional faz uma preservação reativa, ou seja, está à espera de receber a informação e depois tem os cuidados para que esta informação possa ser preservada ao longo do tempo. No caso de um arquivo da web dadas as características da internet, uh, são os arquivos da web que vão proativamente buscar a informação para guardá-la antes que ela desapareça. Ok? Portanto, os arquivos da web e o arquivo .pt é uh, proativo na obtenção de informação. Portanto, o, o arquivo da web está permanentemente a recolher informação, a arquivá-la e depois a reproduzi-la ao longo do tempo. Portanto, isto, uh, manter a informação modo a que possa ser reproduzido ao longo do tempo, é um grande desafio, porque as tecnologias vão evoluindo e, por vezes, reproduzir uma página que foi publicada com tecnologias de há 10 ou 20 anos, utilizando tecnologias atuais, porque são estas tecnologias, são estes browsers que as pessoas usam no seu computador atual, pode, por vezes, ser difícil. E então, algumas das recomendações que eu vou dar aqui hoje, é, é, não sendo possível prever o futuro, mas estas recomendações irão ajudar a que a informação que nós estamos a publicar hoje, daqui por 20 anos, possa na mesma continuar acessível e não aconteça aqueles problemas como, por exemplo, o Paulo apresentou há pouco tempo. Portanto, vou tentar resolver problemas, ou vou tentar que a informação seja bem publicada, de modo a que possa ser bem recolhida, de modo a que possa ser depois bem reproduzida ao longo do tempo. Ora, então como é que é feita esta recolha automática por parte dos arquivos da web? Bom, a recolha é feita uh, por um robô, um robô de software, portanto um programa de computador que automaticamente vai buscando informação da internet e vai armazenando esta informação no arquivo.pt. Este processo tem que ser automatizado uh, e, portanto, uh, nós temos que publicar a informação de modo a que seja o mais fácil de processar automaticamente possível. Porque, uh, para vos dar ideia, nós em cada recolha, trimestral que fazemos da, da web portuguesa nós recolhemos mais de 200 mil sites, da recolha arranca de mais de 200 mil sites e no fim temos milhões de conteúdos recolhidos isto é uma escala de informação que não permite que haja grande intervenção humana portanto se nós tivéssemos seres humanos a guardarem páginas milhões de páginas uma de cada vez basicamente quando acabássemos de fazer a primeira recolha Uh, provavelmente uh, já, já teriam passado uns longos anos e a informação, entretanto, já estaria toda perdida. Então, como é que esta aranha funciona, este robô? Portanto, às vezes os robôs chamam-se também aranhas, porque uma vez que a web é uma teia, portanto, a tradução literal do web é teia, um, um robô que anda pela teia é uma aranha. Não é? Então, como é que as aranhas funcionam? Portanto, este, estas aranhas têm um conjunto de endereços, que são os endereços dos websites que nós vamos recolher, e temos aqui um caso hipotético de um site.pt, então a aranha recolhe esta página e depois descobre que este site.pt tem uma imagem, pode ser um logo.gif, e que aponta para uma outra página chamada, por exemplo, about.html. Por sua vez, a aranha, então agora, recolhe esta nova página about.html e descobre que esta página, por sua vez, aponta para outras duas páginas, que é o contact.html e o location.html. Peço desculpa, por exemplo, está em inglês e passou passou aqui nos slides. E basicamente é assim que funciona o arquivo.pt e é assim que funcionam outros motores de busca, como o Google ou o Bing, ou outro tipo de ferramentas que recuperam automaticamente informação da internet. Portanto, quando nós bem publicamos, também, além de estarmos a criar conteúdos que podem ser preservados ao longo do tempo, também estamos a aumentar a probabilidade de o nosso conteúdo vir a ser bem recuperado por um motor de busca e também vir a ser bem descoberto através destas ferramentas. Porque hoje em dia, se nós tivermos um site que não, não, é, não, não é facilmente descoberto através de um motor de busca, este site recebe muito poucas visitas e, e mais uma vez, o resultado do nosso trabalho fica sobrevalorizado porque as pessoas não, não conseguem descobrir. Portanto, temos aqui um, um bom exemplo de uma página, de um jornal online, do Jornal de Notícias, da versão online do Jornal de Notícias, é, que foi guardada em 2005 e tudo parece ok. Portanto, temos aqui um bom exemplo de uma página que foi preservada há mais de 15 anos. Portanto, no Arquivo MPT podemos visitar pelas diversas versões da página e podemos também navegar pelos links deste, desta edição, deste jornal, como se tivéssemos... Uh, neste dia, portanto, ver as notícias do dia 3 de junho de 2005. Porém, nem sempre tudo corre bem e temos aqui um exemplo de uma notícia do, simple, do suplemento de economia do Jornal Público em que a página parece uh, desformatada, parece partida, parece assim algo que parece que algo correu mal. Eu vou tentar apresentar algumas recomendações para evitar que uh, este tipo de problemas aconteça. Um, por vezes é a limitação da tecnologia de recolha que nós usamos, mas hoje em dia esta tecnologia tem evoluído bastante e, portanto, quando as páginas são bem publicadas, raramente, raramente acontecem este tipo de, de problemas. Portanto, pegando aqui no modo bem publicar para bem preservar, eu vou dar uma cábula de seis recomendações para que os vossos websites possam ser preservados para o futuro. Primeira recomendação, parece uma recomendação bacoca e óbvia, mas é identifique corretamente a data de publicação. Temos aqui um exemplo de uma notícia do um jornal exclusivamente online, que é o Observador. E vemos aqui uma notícia que diz Charlie Hebdo, ataque experiente com precisão militar. E vemos aqui do lado esquerdo que o arquivo.pt arquivou esta página, no dia 8 de janeiro, às 5 da manhã. Ora, a pergunta é, quando é que aconteceu este evento? A pessoa, se analisar apenas o conteúdo da página, não consegue identificar a data de publicação. Consegue identificar a data de arquivo, que é a única data que nós temos a certeza foi a data em que nós obtivemos a informação, mas nós não sabemos quando é que esta informação foi efetivamente publicada E veem que aqui do lado direito até existe uma cronologia à hora, mas que não tem o dia. Ora, esta informação, à data de hoje, em 2021, tem um valor histórico muito degradado, porque nós não conseguimos atribuir um contexto temporal a esta informação que aqui estamos a ver. Isto é um problema muito grave e é um problema muito prevalente, porque mesmo documentos oficiais, de, por exemplo, da administração pública, muitas vezes não tem a data de publicação. E é interessante que, no mundo impresso, qualquer documento que não tivesse uma data, qualquer carta, qualquer ofício, era inadmissível. Portanto, havia uma consciência comum de que qualquer documento tinha que ter uma data de publicação. Porque isto é um conceito básico da, da comunicação entre seres humanos. Ou seja, nós temos que dar um contexto temporal à informação que estamos a ver para conseguir interpretar se a informação ainda se mantém atual, se é obsoleta, se está em vigor, se não está em vigor. Se nós temos uma informação que não tem a data, a qualidade desta informação degrada-se muito. Qual é que é o problema? O problema é que provavelmente quem publicou esta notícia não pensou na web como um meio de publicação. E isto é assim, de certa maneira, é um contrassenso, Porque publicou uma informação num órgão de comunicação online, tem publicações exclusivamente online, mas não pensou nas regras de publicação que já foram estipuladas há centenas de anos atrás e que tiveram boas razões para o ser. Portanto, nós temos que publicar a data de publicação em todas as páginas. E isto não é um problema tecnológico, não é um problema informático, é pura e simplesmente uma questão de consciência de que temos que apresentar sempre a data de publicação em qualquer conteúdo que publicamos na internet. Neste caso... Um investigador que esteja a estudar, um, por exemplo, este caso dos ataques do Charles Levedoux, e eu até conheço alguns, poderia erradamente pensar que o ataque foi feito em 8 de janeiro. Na realidade, o ataque foi feito no dia anterior, foi feito no dia 7 de janeiro de 2015. Nestes casos em que existe uma diferença relativamente pequena entre a data de publicação e de ocorrência do evento e a data de arquivo, a probabilidade de interpretações erradas ainda é maior. Porque se, por exemplo, nós tivemos a ideia que, isto foi, uh, no, que este ataque foi feito já há uns anos atrás e esta página se tivesse sido guardada, por exemplo, à data de hoje, em 2021, o, o utilizador que está a aceder a esta informação podia pensar isto já aconteceu há uns anos, há aqui algo errado. Portanto, a, a data de arquivo é 2021, mas isto já aconteceu há alguns anos, há que algo errado. Mas quando a, a, a, o, o intervalo entre a data de publicação e a data de arquivo é relativamente pequena, a probabilidade de haver mais interpretações de conteúdo histórico aumenta. E agora vou dar aqui um bom exemplo de um jornal uh, regional, que é o Diário de Viseu. E temos aqui o Diário de Viseu, que apresenta a data, muito bem, da edição, terça, 1 de setembro de 2015, às 17h37, e depois, para cada uma das suas notícias, apresenta aqui a data da sua publicação. Portanto, neste caso, já é mais fácil de contextualizar a informação que nós estamos a ver. Está aqui um bom exemplo como se deve continuar a publicar na internet, da mesma maneira que se publicava em uh, jornais impressos. Segunda recomendação. É um bocadinho mais técnica, mas é muito simples, como vocês vão ver. Autorize a recolha de conteúdos importantes através do Robots Exclusion Protocol. O Robots Exclusion Protocol, como o nome indica, é um protocolo de exclusão de robôs. Portanto, como eu falei há pouco, os arquivos da web recolhem informação através de um robô. Mas os autores do, e os donos dos sites podem dizer quais seus conteúdos que podem ou não ser visitados. Isto por vezes é bom, mas quando não temos cuidado pode causar-nos grandes problemas enquanto donos de websites. Portanto, temos aqui uma página do Diário de Notícias, dn.pt, como ele era em 2016. E aqui está como é que esta versão foi preservada no arquivo.pt. A origem deste problema foi o robo-sexclura um protocolo. Portanto, nós no arquivo.pt conseguimos também visitar o ficheiro de exclusão de robôs que foi publicado nesta data, ou como eles estavam, uh, uh, o fecheiro, como ele estava uh, publicado no Diário de Notícias. Portanto, este, este protocolo é muito, muito simples. E eu convido-vos a experimentarem nos vossos websites para ver se este fecheiro existe. Portanto, basta ir ao nome do vosso website, ou do site da vossa instituição, ou de qualquer website que vocês conheçam, e escrevem a seguir, barra é só isto. Se não vos aparecer nenhum fecheiro, tudo bem. Quer dizer que não há exclusões a serem aplicadas. Se vos aparecer um fecheiro, como por exemplo este, que era o fecheiro que estava online uh, no Diário de Notícias, ele é composto basicamente por duas diretrizes. User Agent, quer dizer a quem é que se aplica, a quem é que se aplica estas regras. Contem um asterisco, quer dizer que se aplica a toda a gente e um disallow, quer dizer, não autorizado, às pastas que não devem ser visitadas pelo robô. Portanto, neste caso, havia um disallow ou uma pasta barra commons barra scripts e um disallow ou um barra common barra CSS. Olha, o CSS, é esta pasta CSS, que é a pasta que contém as folhas de estilo da página. As folhas de estilo, portanto, Cascading Style Sheets, é isto que quer dizer CSS, as folhas de estilo são o que dá o formato à página. E, basicamente, pode ser apenas um fecheiro, mas se o arquivo é um .pt não conseguir recolher este fecheiro, quando vai tentar reproduzir a página, não lhes consegue aplicar os estilos. Portanto, as fontes e toda a formatação da página perde-se, e o máximo que conseguimos apresentar aos nossos utilizadores é esta página, como vocês veem aqui, que parece que está uh, bastante desformatado. E este problema é muito mais grave do que, um, do que simple, simplesmente, ou do, do que afeta, do que, do que, do que é muito mais, como é que ia é dizer, é muito mais, tem, tem condições muito mais catastróficas para os donos dos sites do que simplesmente o seu website não ser preservado. Porque alguns sites realmente não... não o utilizador, o seu dono, pode não crer que o site seja preservado para o futuro. Mas eu diria que quase toda a gente faz um website para receber visitas. E eu tenho aqui um excerto do, do, do blog da Google, de um artigo de 2014, em que eles dizem, e passo a citar, Disallowing crawling of JavaScript or CSS files in your site's robots.txt directly harms how well our algorithms render and index your content, and can result in sub, sub rankings. Ora, o que é que isto quer dizer? O que o Google está a dizer, e atenção, não é alguém que está a falar pelo Google, não é nenhum alegado uh, especialista em otimização para motores de busca ou SEO, é o próprio Google que está a avisar os donos dos websites que se vocês não autorizam a recolha de ficheiros como CSS ou JavaScript, o vosso site vai aparecer em resultados mais baixos do que poderia nos resultados das nossas pesquisas. Portanto, isto é um autoflagelo que os donos de do websites estão a fazer aos seus websites quando estão a desautorizar a recolha de determinados cheiros fundamentais para a apresentação do website. Agora pensem nisto. Porquê é que o Google está a dizer isto? O principal objetivo do Google... E a sua fonte de rendimento é dar bons resultados aos seus utilizadores. Ora, imagine que um utilizador está a usar um telemóvel e procura por uma determinada informação. A maneira como o Google sabe se o resultado é bom para o telemóvel é através das folhas CSS. E, portanto, ele tem vários sites que têm informação importante acerca de uma determinada pesquisa que o utilizador está a fazer no Google, ele vai escolher aquele website que tiver uma maior probabilidade de ser bem apresentado no telemóvel do seu utilizador. Ora, se temos um website que não autorizou ao Google que este soubesse, que recolhesse o CSS, o Google não sabe se este... Se este o uh, website vai ser bem apresentado no telemóvel. Então, por via das dúvidas, vai apresentar outro website que autorizou a recolha de CSS e que o Google tem a certeza que vai ser bem apresentado ao seu utilizador no telemóvel. Ok? Portanto, uh, isto está muito bem detalhado neste link e eu vou depois partilhar estes slides. Um, eu fiz aqui só uma chamada de atenção. Se quiserem ler o artigo todo, está aqui disponível. No, no blog da Google, num artigo que foi publicado em, em 2014, e que mesmo à data de hoje ainda não é de conhecimento comum de muitos uh, web developers, que é muito importante ter cuidado com isto. Portanto, tentem desde já uh, ver se existem fecheiros robots.txt perdidos no vosso website. Eu digo perdidos porquê? Porque muitas plataformas têm uh, este ficheiro robots.txt pré-definido. Uh, e as pessoas nem se lembram que isto está lá pré-definido. Um, porque cada vez mais nós usamos plataformas de publicação, como o WordPress ou como o Joomla, e, e é tudo muito fácil de instalar, e depois há pequenos por nós que passam em claro e depois nos são prejudiciais. Eu vou dar aqui um exemplo da nossa casa, da FCCN. E temos aqui o, o site da biblioteca uh, do conhecimento online, a BeON, uh, um dos nossos uh, serviços bandeira, e que quando visitamos este site, em 2009, Está incompleto, portanto, faltam aqui imagens, faltam aqui logótipos. E nós fomos tentar descobrir o que é que aconteceu para não conseguirmos preservar este website dos nossos colegas da melhor maneira. Então, o que aconteceu foi que existiam exclusões pré-definidas pelos sistemas de, de gestão de conteúdos, CMS, neste caso do Joomla, em que tínhamos aqui user agent asterisco, portanto, isto aplicava-se a qualquer robô, disallow images. Portanto, o arquivo PT, quando foi tentar preservar este website e as suas imagens, nós não fomos autorizados a obter as imagens. Ora, um website sem imagens fica sempre uh, bastante degradado. A preservação do website é, é bastante degradada. E neste caso é um problema na recolha logo. Portanto, se nós não conseguimos recolher a informação, se entretanto é lançado um novo website, esta versão do website pode ficar incompleta para sempre porque, entretanto, o website vai evoluindo e estas imagens nunca mais estão disponíveis, em lado nenhum. Então, nós identificámos este problema, falámos com os nossos colegas, que, claro, não tinham qualquer interesse em estarem a bloquear a preservação do, do, do website, e então, depois de termos configurado corretamente o Robots Exclusion Protocol, o website passou a ser, então, preservado da, da melhor maneira possível. Deixem-me só Vou chamar a atenção para uma coisa, e este é um problema que é o seguinte. O Robotic um protocolo só é hum, respeitado por robôs bem comportados. Ou seja, existem muitos robôs na internet, a percorrer a, a internet hoje em dia, uh, e grande parte deles são mal intencionados. São, são utilizados para obter conteúdos para, para fazer spam, para obter e-mails, para fazer ataques informáticos, para fazer muitas coisas que, ilegais e outras que estão na fronteira cisente a legalidade das suas ações. Portanto, vocês colocarem um disallow num conteúdo que não devesse estar online, publicamente, pode ter um efeito reverso. Ou seja, vocês, estamos a ver aqui um exemplo, o disallow administrator. Portanto, isto é uma... uma uma desautorização pré-definida do Joomla. Se isto é um, um link para um modo de administração sensível ou estarem a colocar desalau barra administrator, o que vocês estão a fazer é estão a dizer aos, aos robôs mal intencionados, está aqui um sítio onde vocês podem encontrar algo para atacar. Ok? Portanto, cuidado uh, que estes desalaus devem só. Se são conteúdos que não deviam estar online, que podem ser atacados, não os coloquem online e muito menos os refiram neste fecheiro. Okay? Um, só os robôs bem comportados, como o Google ou o Arquivo.pt, é que vão um, respeitar estas diretrizes, porque os outros robôs podem simplesmente ignorá-las. Okay? Portanto, isto são diretrizes para robôs bem comportados. Portanto, se quiserem que o Arquivo.pt recolha todos os vossos conteúdos, uh, Podem não ter o robots.txt ou podem simplesmente uh, no robots.txt colocarem lá esta diretriz que diz Arquivo, uh, User Agent Arquivo Web Crawler, que é o, o nosso robô de recolha. Uh, os robôs também se chamam crawlers, portanto, restantes. É então, um componente que, que foi ganhando muitos nomes ao, ao longo do tempo. Disallow dois pontos vazio, ou seja, nós podemos recolher tudo. Ok? Pronto, terceira recomendação. Utilize um endereço para cada conteúdo. E esta recomendação tem a ver com a questão dos identificadores únicos que o Paulo Leitão previamente mencionou. Ou seja, nós por vezes na web temos alguns conteúdos muito importantes que estão escondidos, por assim dizer, atrás de formulários. Temos aqui um exemplo de um, um motor de busca, por assim dizer, interno, Uh, dos que tem neste caso, em que para nós encontrarmos, neste caso, por exemplo, regulamentos de atribuições de bolsas, ou formulários, ou requerimentos, portanto, documentos oficiais, nós tínhamos que ir a este formulário e escrever bolsas, neste caso. Ora, um robô não, tem, não, não preenche formulários, até porque uh, o, a quantidade ou, ou, ou a diversidade de pesquisas que podemos fazer nestes formulários é praticamente infinita. Ou seja, podem ser todas as palavras do dicionário de uma língua ou de várias línguas combinadas entre si. Portanto, um robô não vai fazer isto na expectativa de encontrar a informação. Okay? Portanto, o que acontece quando os conteúdos são escondidos atrás dos formulários é que se houver uma ligação, por exemplo, para este regulamento de atribuição de bolsas internas a estudantes do terceiro ciclo, nós não vamos encontrar e depois mais tarde um, os, os utilizadores, sim quiserem aceder àquela informação através de uma ligação, ela não foi arquivada. É este caso que está aqui ilustrado. Ou seja, temos um website que tinha uma página, que depois tem um formulário e o formulário tinha vários conteúdos, mas como os conteúdos só, como o, o, o URL, o endereço ou o identificador, se quisermos chamar, destes conteúdos, apenas estava acessível após preenchimento do formulário, um, o arquivo.pt nunca encontrou este conteúdo e nunca o arquivou. Ora, como é que nós conseguimos dar a volta a esta questão? De uma maneira muito simples, utilizando uma tecnologia ou uma boa prática inventada há muitos anos atrás e que funciona e que continua a funcionar e que por vezes... Um, não esquecemos de aplicar nos nossos websites, que é criar um mapa do site. Está provado que a nível de usabilidade, ter um mapa do site com ligações para todas as páginas importantes facilita uh, encontrar informação dentro de um website. Portanto, é um método de navegação auxiliar extremamente útil. Uh, é importante ter o, a arquitetura de informação do de um website bem estruturada, é importante ter uma ferramenta de pesquisa. É importante ter menus uh, com, com, com legendas uh, adequadas e ter um mapa do website também é importante. E está provado que é importante. E, portanto, permite aos utilizadores humanos encontrarem informação importante, mas também permite a máquinas e robôs encontrarem esta informação para ser processada. Quando eu digo robôs, mais uma vez reforço, pode ser o arquivo web ou o Google, por exemplo. Portanto, se houvesse, por exemplo, aqui uma ligação no mapa do website, uh, neste caso estou a ver aqui um o exemplo da Assembleia da República, se houver um mapa neste website para os, os, os PDFs mais importantes ou para listagens de PDFs importantes, o robô do arquivo.pt vai encontrar esta informação, vai conseguir recolhê-la e vai conseguir preservá-la para acesso futuro. Ora, só um minuto de aqui beber água. Ora bem. Uma recomendação hum, na sequência da anterior que eu disse é mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo. Ou seja, por um lado é importante que cada conteúdo tenha um endereço único, um arreel único em que nós consigamos pegar no endereço, colocar num browser e irmos diretamente para o conteúdo que está a ser referenciado e que nós queremos publicar na web. Mas, por outro lado, é importante que este endereço se mantenha ao longo do tempo. E é particularmente importante se for o endereço de um website. Portanto, a página de entrada de um website é o ponto de entrada de todo o website. E quando nós quebramos é, uh, o endereço da página de entrada, podemos estar a quebrar o histórico de todo o website. E temos aqui um exemplo hipotético de um site.pt que tinha um determinado endereço, então se formos ao arquivo .pt vemos aqui o seu histórico ao longo do tempo, 2002 a 2009, mas a partir de 2010 foi criado um novo website, que na realidade é da mesma organização, mas que mudou o nome, chama-se novo site.pt e então o que acontece? é que, apesar de ser a mesma organização, uma vez que mudou o endereço do seu site, nós temos um histórico desta organização de 2002 a 2009 e temos outro histórico desta organização de 2010 a 2014. Portanto, alguém que vá procurar por este novo site, um, .pt, tem apenas uma visão um, parcial da história do seu site. Isto é muito, muito comum por razões comerciais, não a, ou outras, não haver uh, a manutenção do website ao longo do tempo temos um exemplo por exemplo de, de, da Universidade de Lisboa que tinha o um endereço ul.pt e depois quando foi fundida com, com a Universidade Técnica de Lisboa passou a ter o um endereço ulisboa.pt então mas existem outros casos também então o que é muito importante é fazer o um redirecionamento lembrando deste exemplo da Universidade de Lisboa mas tem aqui um exemplo concreto e algo que foi bem feito por parte dos que têm neste caso que foi a é, redirecionar o endereço antigo para o novo, ou seja, não abandonem o endereço antigo, redirecionem o endereço antigo para o website novo. E aqui temos o, o escute.pt, o endereço do escute.pt, que em determinada altura o um, website passou a ser referenciado, oh, desculpem, o escute, o, o escute tinha o um endereço escute.pt em determinada altura começou... A, a adotar o endereço iscte-iol.pt. Então, o que foi feito foi o endereço iscte.pt foi redirecionado para o novo endereço e assim manteve-se o histórico da página ao longo do tempo. Portanto, alguém que procure por iscte.pt continua a ter aqui um histórico contínuo da, da, da, da informação desta instituição. É claro que, se nós queremos realmente romper com o passado, e a organização desapareceu e agora é uma organização diferente. Aí podemos não fazer a redireção, mas sendo a mesma organização, convém que mantenha os seus endereços ao longo do tempo e redirecione, pelo menos, os, conteúdos, os endereços dos conteúdos mais antigos para o novo website. Quinta recomendação: utilize formatos adequados para preservação. Temos então aqui um exemplo de um website que, quando nós tentamos reproduzi-lo, portanto é uma página de 2006, recebemos esta mensagem, Adobe Flash Player is no longer supported. Portanto, à data de hoje, já nem os browsers suportam o Flash, mas no início dos anos 2000, usava-se o Flash para tudo. Eu costumo dizer, na brincadeira, que o Flash é o um exemplo de que, quando temos um martelo na mão, tudo à frente é um prego. E foi o que aconteceu com o Flash. O Flash era uma ferramenta muito boa e espetacular para fazer vídeos e depois foi, hum, de forma errada, inadequada, hum, utilizada para fazer websites e todo o tipo de, de interações na web. Hum, e, no entanto, em 2000... Hum, o, o Norman Nielsen Group, para quem não conhece o Nilsson, foi basicamente o Jack Nielsen foi a pessoa que criou o conceito de usabilidade e de user experience, um, em, em 2000 já avisava que o flash era 99% mal, porque quebra os princípios básicos de interação da web. Mesmo assim, demoraram quase 20 anos, até demorou-se quase 20 anos, até uh, completamente descontinuar-se o uso desta tecnologia. Portanto, é preciso ter muito cuidado... Um, para distinguir tendências de modas. E o flash foi algo que os especialistas identificaram uh, como algo que não deveria ser usado para criar websites, mas sim para publicar vídeos. Um, já não se devem recordar, mas os vídeos de YouTube, quando o YouTube foi lançado, eram em flash, não o restante site, apenas os vídeos. Um, e depois criou aqui este grande problema, em que é impossível preservar esta informação e até é impossível... Um, de aceder à informação hoje em dia. Porque mesmo nos sites que estão online hoje, nós já não conseguimos aceder a, a esta informação. E, e porquê é que aconteceu esta, este grande problema? Porque o flash falha numa série de princípios básicos de preservação. Um, eu não, é claro que hoje nós já sabemos que não devemos usar flash, mas existem outras tecnologias sempre a aparecer, outras novas modas. E no, o que é que nós temos de ter atenção? Em vez de, de criar dogmas como não usar flashes, nós temos é que prestar atenção para onde é que devemos olhar quando aparece uma nova tecnologia. E a primeira coisa que nós temos que ver é as condições de licenciamento. Ou seja, as condições de licenciamento têm que permitir a sua utilização e reutilização. Se são normas fechadas, proprietárias, é muito provável que quando a ferramenta acabar, ou a tecnologia acabar, como aconteceu com o flash, já não existam ferramentas que consigam processar esta informação porque todas elas, todas as ferramentas e, todo, e o formato pertencia à empresa que, entretanto, pode ter falido e, portanto, este, toda esta informação eh, desapareceu e perdeu-se conjuntamente com o licenciamento fechado. Portanto, escolher formatos com licenciamento aberto e eh, usar normas e que sigam normas emitidas por um organismo oficial, um organismo aberto, como, por exemplo, a, a W3C. Uh, e que tenha uma especificação pública, portanto, um formato aberto. Temos de ter atenção também que, um, por vezes, um, podemos até ter um, um formato que é aberto, mas que é algo que é, que é, um, que é no nicho. Um, e, portanto, vai ser interpretado, vai ser interpretado por pouco, existem poucas ferramentas que interpretem a informação que nós estamos a publicar. E isto vai causar também um problema. Portanto, nós queremos usar aquilo que os outros usam. E isto é aqui uma chamada de atenção que nós estamos uh, num contexto da web em que nós estamos a publicar a nossa informação. Se nós estamos a publicar a informação é porque queremos que o máximo de pessoas vejam a, a, nossa, a, a nossa informação, que vejam o resultado do nosso trabalho. E muitas vezes nós deixamos nos entusiasmar por ser diferente. Uh, e ser diferente na web é mau. Pronto, é muito mau porque uh, existe tanta tecnologia, uh, existe, existe tanta oferta de informação que uh, apenas uh, uh, as ferramentas e as tecnologias mais amplamente usadas é que são suportadas e que há uma preocupação em, em manter esta informação acessível e estas tecnologias a funcionar. Quando nós vamos por um caminho muito, muito, muito nicho, uma coisa muito nova, muito radical, é muito provável que em breve esta informação deixe de estar acessível, porque basicamente a web é feita para, para as massas. Não é? E temos várias empresas muito poderosas a competir pelas massas e, portanto, não se preocupam muito com, com formatos que são pouco, pouco utilizados. Portanto, ter muito cuidado com isto e ter muito cuidado com as modas e ter muito cuidado com o ser diferente porque, por exemplo, se alguém comprar um espaço numa autoestrada no outdoor e puser lá um cartaz do tamanho de uma folha A5 também está a ser diferente mas basicamente está a deitar dinheiro à rua e, no entanto, tem a originalidade de ser diferente. Portanto, exemplos de alguns formatos adequados para preservação. HTML, XML, XHTML ou XML Uh, open Document Text, PDF, uh, segundo a norma, portanto, pdf que é um formato uh, que foi uh, criado para assegurar uh, características de preservabilidade do, do PDF. Portanto, antes de colocarem um PDF online, podem convertê-lo para PDF-A e assim a probabilidade da informação ser preservada é maior. Imagens, principalmente uh, PNGs, JPEGs. Uh, e GIFs não está aqui, uh, portanto aqui só aqui alguns exemplos. Portanto, quase todas as imagens na web são destes três formatos. Um, se colocarem outros formatos, a probabilidade delas de não serem processadas é superior. Os vídeos, é, eu tenho aqui uma recomendação a vice sem compressão, mas os vídeos na realidade é uma área que está em tamanho e fluorescência que até tem alguma dificuldade, ou temos dificuldade em, em dar recomendações de formatos em concreto. Porque o vídeo é uma área mesmo muito, muito complexa. Formatos não adequados. Word.doc. Ok, pessoal, aqui, grande diferença entre .doc e .docx. Ok? O formato .doc é um formato proprietário e fechado da Microsoft. O formato .docx é um formato aberto que até se consegue abrir com, com um descompressor de formatos como, como o ZIP, portanto é um formato, é, é um descompressor de, de fecheiros como o WinZIP, portanto é um formato que não exige que tenhamos que usar uma ferramenta como a Microsoft Word, portanto o DOCX é um formato aberto, o .doc não é um formato aberto. ok? Portanto a Microsoft hoje em dia já utiliza muitos formatos abertos, ao passo que há 20 anos atrás não o fazia. Hum, Fecheiros de imagem ou vídeo, não usar flash, não, não publicar fecheiros Photoshop, no um, seu formato original, tentar convertê-los para, para EPS ou para, ou para PDF. Um, e vídeos, por exemplo, o de vídeo também não é um formato adequado para publicação na web. Sexta e última recomendação, utilize metadados para descrever os conteúdos. Temos aqui um exemplo muito engraçado de uma página que foi publicada, não sei quando, mas que foi arquivada em 1997, portanto há de ser anterior a 1997, e que dizia internet um pouco de história. Mas afinal, de onde é que a internet surgiu? Bem, a internet evoluiu a partir de um sistema criado em 1969. Bem, e se continuarem aqui a ler, isto é muito engraçado, que o sistema evoluiu, Arpa, em 1972 já tinha 4 para 30, já tinha a Arpanet, já tinha crescido de 4 para 37 computadores. Todo o tipo de companhias começaram gradualmente a ganhar interesse na internet e em 1990 a internet, como nós a conhecemos, começou, como nós a conhecíamos em 1997. Uma verdadeira explosão que teve a sua origem na evolução do WWW, World Wide Web. A forma mais popular de navegar na internet. O crescimento da internet tem sido fenomenal. Em 1985 tinha 5 mil utilizadores. Neste momento tem cerca de 45 milhões. É um crescimento de mais de 6 mil por cento e isto é só o começo. É verdade. Tem toda a razão este autor. Eu gostava muito de saber quem é que escreveu isto e quando é que escreveu, mas não sei porque não está na página. Sei que foi alguém da ciberebra.pt e era muito é muito giro um, pegarmos nesta história e ver como é que na realidade isto era apenas o começo e comparar com estes números. No entanto, esta informação, esta página histórica, não tem o autor, não tem a data de publicação, portanto fica aqui apenas a curiosidade deste texto. Um, então o que é que podemos fazer? Podemos usar metadados com esquemas que já foram inventados há bastante tempo, como a Dublin Core, que foram criados para uh, outro tipo de artefactos, com os artefactos web, mas que devem ser preenchidos, em que podemos dizer quem é que foi o criador, quem é que foi, uh, quando é que foi a. Uh, a página criada, quando é que foi modificada, e esta informação resume e enriquece o complemento aos conteúdos, produzindo assim um potencial incremento de informação. E os computadores conseguem também utilizar esta informação, portanto, um Google ou um Facebook ou outro tipo de ferramentas que andam à procura de informação na internet conseguem sim também identificar os autores de uma série de metadados muito importantes acerca dos conteúdos que estas ferramentas processam. Portanto, além do arquivo .pt, outras ferramentas também utilizam estes metadados e podem se estes metadados fossem preenchidos, poderia ser, por exemplo, fácil identificar todos os conteúdos de um determinado autor. E hoje em dia isto é praticamente impossível fazer. Conseguem-se fazer aproximações, mas é muito difícil de fazer com exatidão a identificação de todos os conteúdos feitos de um autor, ainda mais ao longo do tempo. Portanto, para, para sumarizar as seis recomendações que eu fiz, Primeiro, identificar corretamente a data de publicação, perdão, um contexto temporal às nossas publicações, utilizar corretamente o protocolo de exclusão de robôs, portanto, verifiquem o robots.txt de todos os vossos sites e configurem-se se necessário, o contactem o vosso informático para o fazer. Utilizem o um endereço para cada conteúdo, portanto, cada conteúdo, seja ele qual for, tem que ser diretamente referenciável por um URL, ou seja, se vocês têm um conteúdo que não conseguem copiar o endereço para enviar por e-mail, para outra pessoa, de modo que a pessoa vá diretamente àquele conteúdo, você, uh, tem, vocês têm um problema neste site. Portanto, quando, quando alguém quer dizer, olha, para ceder esta página, vá ao menu, carregue nesta opção e vá aqui e ali, quer dizer que aquele site está mal feito e que violou um dos princípios básicos da, da web, que é ter um endereço para cada conteúdo. Um, e estes endereços, pelo menos os mais importantes, devem ser mantidos ao longo do tempo, de modo que possa-se mais facilmente manter o histórico de um conteúdo preservado uh, no arquivo da web. Utilizar formatos adequados para preservação, portanto, formatos abertos principalmente, e publicar os metadados para enriquecer os conteúdos publicados. E existe uma ferramenta online e gratuita que permite avaliar se uma página é preservada. Esta ferramenta, que um, foi desenvolvida por um investigador que eu acho que é grego, uh, chama-se archiveready.com. E dá-nos uma medição da preservabilidade de uma página. Atenção que a avaliação é feita página a página e não uh, todo, a todo o website. Okay? Embora hajam algumas uh, diretrizes que são validadas, como por exemplo o surge um protocolo, que se aplicam a todo o site. Okay? Um, é, imp é impossível ou é muito difícil ter uma página 100% preservável mas é sempre possível tentar melhorá-la. E quanto mais preservável e acessível a página tiver, melhor vai ser para preservá-la ao longo do tempo e melhor publicada vai ser hoje, também mais facilmente vai ser apresentada em diversos tipos de dispositivos, em diversos browsers, em diversos sistemas operativos, mais facilmente vai ser encontrada pelos motores de busca, mais rapidamente vai ser encontrada pelos utilizadores dos motores de busca. E portanto temos aqui uma série de, de recomendações depois podemos clicar em cada uma delas e, além de uh, apresentar problemas, apresenta também chamadas de atenção e recomendações para melhorias. E aqui temos, por exemplo, um aviso de que, atenção, há uh, diretrizes de uh, desalau no, no robots.exe. Temos aqui um caso em que há um desalau do CSS e isto pode ser bastante problemático. resumindo as nossas recomendações, estão uh, estas e outras, estão nesta página, arquivo.pt recomenda. Se precisarem de ajuda, também nos podem contactar uh, para este endereço, contacto arroba um, Hoje, eu fiz aqui uma apresentação acerca do o nosso módulo B, como publicar informação preservável para o futuro. Nós temos outros módulos de formação uh, gratuitos, que... Uh, estão disponíveis na nossa página arquivo.pt barra forma uh, já temos também oi, desculpem já daqui aqui eu salto com isto, desculpa uh, já temos alguns vídeos de sessões anteriores portanto vocês podem uh, ver vídeos de outras sessões para, dos nossos quatro módulos uh, ou então podem solicitar para em colaboração connosco dinamizar novas sessões de formação uh, online ou no futuro próximo presenciais de modo a podermos focar ou, ou, ou fazer uma interação mais colaborativa com determinadas comunidades. Portanto, sumariamente, nós temos quatro módulos. O primeiro módulo é uma introdução ao que é o arquivo.pt e como é que pode ser usado, e já dá uma sessão no âmbito deste ciclo de webinars da, da Biblioteca de Arte, e a gravação já está online. Este segundo módulo foi o que eu acabei de apresentar. O terceiro é mais para tecnólogos, e tem a ver com as APIs do, do arquivo .pt, portanto, para criar novas aplicações uh, em cima do, do, nossas, uh, dos nossos métodos de acesso automático. Uh, e a quarta, se, uh, o quarto módulo é a preservação do website, faça você mesmo, portanto, qualquer pessoa hoje em dia pode arquivar um website, fazer o seu arquivo pessoal, e não é tirando print screens, nem imprimindo em papel. Uh, este método de preservação é arcaico, e, e não é de todo adequado uh, a preservar conteúdos web. Os conteúdos web têm interação, têm links, têm vídeos, têm conteúdos multimédia, e quando nós tiramos um print screen ou um, imprimimos em papel, estamos a fazer uma cópia muito pouco fidedigna do artefato original. Existem normas e ferramentas para fazer estas preservações de forma adequada, de modo a que depois esta informação possa ser preservada ao longo do tempo, possa ser doada, por exemplo, ao arquivo.pt, possam criar o vosso próprio arquivo da web pessoal, um, e se quiserem saber como é que isso pode ser feito, não percam a sessão de dia 1 de julho, no, ainda no âmbito deste ciclo de webinars da Bolteca da Fundação Carlos que está aqui o endereço, convido-vos desde já a inscreverem-se, e se quiserem juntar-se à comunidade do arquivo.pt, se ainda não o fizeram, um, inscrevam-se na nossa lista de e-mail em arquivo.pt barra inscrever e um, peço também desde já a vossa ajuda para divulgar o arquivo.pt um, porque este é um serviço público, foi, foi criado com um dinheiro público e quanto mais pessoas o conhecerem e tirarem partido deste serviço mais útil será, portanto pedimos a contribuição de todos façam um post nas vossas redes sociais se encontraram alguma, algum conteúdo interessante no arquivo ou falem acerca dos vossos amigos, acerca do Arquivo.pt aos vossos amigos, ou um, se, não tiverem, uh, um, se, se não tiverem ainda tido contato com o prémio Arquivo.pt, eu convido-vos a darem uma vista de olhos uh, em Arquivo.pt barra prémios, porque nós temos uma iniciativa anual em que uh, uh, um, atribuímos, galardoamos, trabalhos feitos que utilizem o Arquivo.pt, uh, e o primeiro prémio são 10 mil euros, o segundo são 3 mil e o terceiro são 2 mil. Este ano as candidaturas já estão fechadas, portanto fecharam dia 4 de maio, mas para o ano vamos ter nova, nova edição e convido-os a dar uma vista de olhos e a partilharem o equipe.pt com potenciais candidatos. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e vamos então agora passar à, à parte das questões. Se me permitirem, eu gostava só aqui de realçar uma ou duas coisas que o Daniel disse e que, e que, me, que me parecem eh, particularmente rele relevantes. A primeira é que, como viram, essas recomendações não exigem um conhecimento tecnológico particular. Não é? Portanto, são recomendações simples e que são passíveis de ser implementadas uh, por qualquer pessoa, eu diria que algumas são até recomendações de bom senso, digamos assim, uh, e que resultam do facto de nós às vezes fazemos perante a, o que é novo, fazemos uma espécie de... Uh, dissociação cognitiva de alguma maneira que é tendemos a esquecer aqui as práticas que tínhamos antes achando que no que é novo como é novo é tudo novo e, e, e portanto não há não há continuidade ora algumas das recomendações como viram são de facto a aplicação em contínuo de uma abordagem àquilo que era fazer um livro, ou publicar um, uma revista, ou um cartaz, ou uma fotografia, o que quer é que fosse, nós já fazíamos no, no ambiente, digamos, em papel. Outro aspecto que eu acho que é também interessante... interessante destacar é o seguinte, eu presumo que nesta, que nesta comunidade, comunidade que está connosco há pessoas que eventualmente podem fazer sítios web, mas haverá muitas pessoas que encomendam esses sítios web, ou seja, que não são os produtores diretos. Essas recomendações são obviamente passíveis de ser incluídas digamos assim no vosso caderno de encargos quando encomendam a alguém a alguma empresa a alguma pessoa individual quando encomendam um sítio a feitura do sítio web que querem ou, ou mais globalmente qualquer produto digital que queiram publicar na a, a, a internet estas recomendações podem fazer parte do caderno de encargos que vocês definem para quem vai executar a tarefa que eventualmente até vão pagar. E como também perceberam, não são estas recomendações, ou não é a aplicação destas recomendações que vai encarecer o vosso caderno de encargos, não é? Portanto, não há aqui nada que tenha, mesmo para quem não vai fazer o sítio web, que tenha, eh, digamos, uma complexidade extraordinária, que alguém vos possa dizer, ah sim senhora, mas para aplicar essas recomendações que você me está a pedir é mais x Por outro lado, há aqui recomendações que eh, eh, são aplicáveis por qualquer indivíduo que produza informação, portanto eh, se eu estiver a fazer um, a um, eh, produzir um texto para publicar eh, eh, num sítio qualquer de, no contexto da web se eu o assinar e puser uma data clara de quando é que ele foi produzido, etc., eu estou, como deram a, a facilitar a sua preservação ao a, a longo do tempo. Portanto, eu, eu queria realçar isto mesmo, é que mesmo que não sejamos produtores, por um lado há aqui recomendações que nós, que não sejamos produtores, é, digamos, com know-how e competências tecnológicas, mas sendo produtores de informação, que isso é aquilo que é transversal a todos nós hoje em dia, há aqui recomendações que, digamos, são, são, devem ser seguidas. Por outro lado, elas podem, as mais tecnológicas, digamos assim, fazer parte de um caderno de encargos que vocês, qualquer um, pode, digamos, encomendar para quando um determinado sítio web é feito. E pronto, eu também já trabalhei em desenvolvimento de conteúdos web durante bastante tempo e, e é verdade, isto, estas recomendações não encarecem de todo um, o desenvolvimento. São é, é, é relativamente fáceis de implementar, é uma questão só de ter consciência e pedir isto desde o início. É importante, normalmente, o que encarece o desenvolvimento de websites e de qualquer tipo de sistema de informações, as alterações de última hora, normalmente, quando pedimos o que queremos ao princípio, as coisas correm bem, sem, sem grandes precauções Ok, isto é uma questão muito interessante que, se coloca, que nos coloca muitas vezes. O que acontece é que a tecnologia PHP ou as bases de dados resultam sempre numa página HTML. Ou seja, apesar da programação no, no, no servidor estar em PHP e haver uma base de dados a correr, um, e estes fecheiros HTML não estarem fisicamente guardados no, no servidor web, quando a informação vem para o browser do utilizador, vem na forma de um fecheiro HTML. E, portanto, é neste contexto que se fala em fecheiros HTML, ou seja, o fecheiro HTML que é gerado a partir da base de dados, através do PHP, portanto, o PHP é uma, uma linguagem de programação que uh, vai buscar informação, por exemplo, a um base de dados, e depois gera um fecheiro HTML. O que é importante é que este fecheiro HTML um, gerado esteja, Uh, segundo uma norma, seja bem formado, uh, respeita a recomendação, uh, não tenha lá assim uh, coisas estranhas, porque também às vezes também se consegue inventar uh, no HTML e, portanto, uh, na realidade todos os conteúdos que estão na web, ou uma parte deles acabam por ser, uh, ter uma base HTML, apesar de serem gerados a partir de base de dados, através de linguagens de, de, de pesquisa dinâmica como a OPHP. Portanto, não coloca em causa um website estar feito em PHP ou usar bases de dados. O vídeo é uma questão muito complicada. Assim, O, o problema é que o MP4, por exemplo, não é, um formato, é um, é um, não é um formato de vídeo, é um formato de encapsulamento. Ou seja, lá dentro podem estar praticamente todo o tipo de formatos. Portanto, a resposta é esta. O MP4 não é um formato de vídeo é um formato de encapsulamento e isto pronto, aqui se calhar já tinha que estar a falar com, com técnicos de vídeo porque mesmo eu não, não domino completamente, ou não domino esta área, uh, mas a questão do vídeo é muito complicada. Um, agora, se é um vídeo que nós queremos que seja preservado, convém que haja uma ligação direta que permita fazer o download do vídeo, isto é muito importante, porque se for um vídeo que está só disponível através de algum tipo de tecnologia de streaming, ou seja que vai uh, apresentando o vídeo aos poucos, estas tecnologias têm variado muito ao longo do tempo. Uh, e o que acontece é que muitas vezes não conseguimos recolher ou depois não conseguimos reproduzir. Neste caso sim, é como o vídeo. Podem ter uma plataforma de streaming, mas ponham um link para fazer download direto. Neste caso sim. Em relação aos formatos, a confusão é menor no áudio. ok? No áudio, uh, os formatos já estão mais estabilizados e temos um formato como a Wave ou a MP3 que um, tanto MP3 e MP4 muda só o número, mas são formatos diferentes. Um, e estes formatos já estão mais estandardizados, portanto o mundo do áudio é menos confuso que o do vídeo. Portanto, nós temos as imagens, ou melhor, as páginas uh, têm as imagens, nós vamos à procura de palavras que estejam associadas à imagem, por exemplo, no atributo Alt, que é o Alternative Text, ou no título, ou ou na, no URL da própria, da própria imagem, ou no nome do ficheiro da imagem, ou no texto próximo da imagem. Portanto, usamos todo este tipo de, de heurísticas para identificar palavras que estejam fortemente correlacionadas com as imagens. ok? E é, e é assim que, depois de fazer esta correlação entre as palavras e as imagens, que nós, neste momento... Conseguimos que quando alguém pesquisa por uma palavra, aparece uma série de imagens relacionadas. Há outro tipo, há outro, estas são as tecnologias que nós estamos a usar agora. Há outros, outros tipos de, de tecnologias e de, de algoritmos, como por exemplo reconhecimento de, de imagens, identificar o que é que está numa imagem, se é um cão, se é um gato, se é torrifel, mas nós de momento ainda não estamos a aplicar este tipo de tecnologias. a propósito daquilo que o Daniel referiu agora com as imagens, há também um conjunto de campos de meta-informação sobre as imagens que nós podemos preencher quando publicamos as imagens e que ajudam depois, quando queremos, este, estes resultados finais, ou seja, ajudam à identificação do que é, que é o conteúdo da imagem e, portanto, eh, apesar da evolução tecnológica que o Daniel referia agora também, ou seja, existem hoje abordagens tecnológicas para aquilo que nós podemos designar como eh, a indexação automática, portanto, classificação e indexação automática do conteúdo das eh, imagens, mas a recuperação das imagens devido muito do texto que nós podemos associar às imagens. Portanto, o, o, o texto para a recuperação das imagens continua a ser um veículo muito, muito importante. Quando se publica uma eh, imagem eh, há também a possibilidade de eh, descrever especificamente ou dar algumas indicações de descrição dessa imagem que ajuda a, a depois a ter serviços que eh, permitem recuperar as eh, imagens através da pesquisa por palavra. Ok, então, isto basicamente são duas linhas de código. Então, aqui são estas linhas. E o que é que isto permite? Por exemplo, nós temos aqui numa página. Mas imaginar que um determinado site tinha um link para esta página. Sobre o arquivo .pt, sobre o arquivo .pt, objetivos do arquivo do web português. Então, foi uma página que já existiu no nosso site informativo e já não existe. Então, normalmente, o que os sites fazem é... Dizem, página não é encontrada e boa sorte. Pronto, uma pessoa andou a navegar, Encontrou um link para aqui e agora chega a página não encontrada e pronto. E agora acabou, pronto. Não encontra mais nada. Então, se incluirmos este, este bocadinho de código no website, passa a aparecer esta mensagem e diz página não encontrada, visite uma versão anterior desta página em 21 de abril de 2015. Portanto, o website vai ao arquivo .pt, ver se existe lá uma versão anterior e apresenta esta opção ao utilizador. E o utilizador, quando carrega, pode então ver a página antiga de, do nosso website, que entretanto foi, foi, foi removida. Portanto, isto é, é, é uma boa prática para que a informação se mantenha acessível ao longo do tempo dentro do nosso próprio site. Portanto, temos aqui... Se a informação já não está disponível online e se perdeu, nós não conseguimos andar para trás no tempo e, e recolher esta informação. Porém, nós temos feito um trabalho de arqueologia digital em que quando alguém tem o, esta informação, nós, nós temos integrado esta inf informação de um site antigo, por exemplo, tem um backup de um site antigo, que já não está online, e está num CD-ROM ou está num disco, uh, nós temos integrado esta informação no arquivo.pt é por causa disso que o nosso, nosso o projeto começou em 2007 e nós temos conteúdos desde 1996, porque contactámos entidades que tinham uh, basicamente backups de páginas da web e trouxemos esta informação e integramos no arquivo.pt. Portanto, se alguém tiver esta informação, por exemplo, relacionada com a presidência do Dr. Jorge Sampaio, uh, se alguém tiver este backup, nós ainda podemos integrar. É difícil, uh, mas não é impossível. Portanto, se alguém tiver este backup, nós podemos recuperar. Já tem acontecido também alguns websites que são desligados e depois são uh, colocados online, nós fazemos a recolha e depois são desligados um, outra vez. Uh, e também temos aqui um, uma função nova. Que eu, já, eu falei na última formação, não queria estar a, a repetir-me, que é o, é o completar a página. Ou seja, se nós subimos, uh, se houver alguma página que tem elementos em falta, podemos carregar aqui no completar a página. E então o arquivo.pt vai à procura noutros arquivos da web dos elementos que possam estar em falta e uh, da próxima vez que alguém vier uh, à página que tinha os elementos em falta, um, esta, esta página já aparece mais completa. Muito obrigado a todos e muito obrigado ao Daniel e ao, e ao Ricardo também por este, este episódio de, mais um episódio da nossa colaboração. Obrigado a todos pela participação. Uh, marcamos encontro para quem desejar uh, ver como funciona arquivar a web pelas suas próprias mãos no dia 1 de julho e uh, vai ser uma apresentação com exemplos práticos que poderão utilizar. Obrigado.